E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasel E este é o RetroGames BR 3.0 Hoje, no segundo videozinho da série sobre como gravar gameplays, eu vou mostrar um método com o um OBS Pra quem não conhece, o OBS ele é um software muito interessante que permite gravações, gravações online para as lives Muito utilizado mesmo, vários youtubers usam E também gravações offline, internas, só para vocês... Editarem depois e postarem Eu vou dar uma exibição para vocês agora Como é que eu faço o vídeo offline Eu faço a gravação, edito tudo E depois a gente só manda a nuvem Posteriormente eu vou fazer um videozinho Sobre as lives, certo? É claro Quem já puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço Muito importante, dá aquela força Se inscreva também no aula de História Norb 3.0 Muito obrigado pessoal E bora pra vinheta Certo pessoal, primeiramente o que vocês têm que fazer, o link para download dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entrem lá, não paga nada, vai abrir uma tela de pop-up, que ela vai monetizar pra mim, muito obrigado quem conseguir entrar ali e baixar. Baixem, é de graça, é free, não tem nada de craquear, não tem serial, não tem nada. Só baixar e instalar, deu. No momento que instalar, abram a tela, ele vai abrir uma tela assim, toda preta para vocês. Tá. Mas como que eu faço pra poder fazer a edição Pra poder ficar maneiro, pra poder ficar bacana Tá, eu vou dar um exemplo pra vocês Primeiro, ele vai sair com uma cena crua Aqui ó, só tem aqui ó, cena Ele pode trabalhar cada cena Vai botando, vai colocando as camadas pra ficar interessante Vou dar um exemplo pra vocês agora Como se fosse fazer uma gameplay normal, certo? Já avisei que vai dar merda isso Primeiro, eu vou botar um fundo Como eu não tenho um jogo específico ainda Eu vou fazer um genérico eu vou aqui no Fontes, ó. Isso aqui é uma cena. Depois eu posso fazer várias cenas, cada uma montada para um jogo diferente. Ou, por exemplo, uh, o início da live. Uh, quem já viu uma live minha, viu que eu tenho uma tela que diz assim: a live já vai começar. Aí depois eu só faço a transição para a cena do jogo. Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o direto uma do jogo. Vamos aqui no Fontes, vamos no Mais. Eu vou adicionar uma imagem. Eu vou botar um nome para essa imagem para eu poder me localizar. Eu vou botar aqui, ó, Fundo. Vídeo. Ok. Agora eu tenho que procurar qual é essa imagem. Eu vou localizar. Eu vou lá nas minhas thumbnails, que eu tenho alguns planos de fundo. Pronto. Aqui, ó. no meu item canais. Thumbs. R. Aqui alguns prontos pro canal de história. Aqui alguns prontos pro canal do Retro Games. Eu vou pegar esse aqui, que essa thumb é bem bacana. vou pegar essa aqui, que é mais compridinha. Dou um ok. Beleza. Olha aqui. Pode ver que ela tá desconfigurada, porque ela tá no tamanho original dela. Vamos aqui nos pontinhos vermelhos, ó. E vamos ajustar ela para um tamanho ideal para a nossa tela. Pode ver que demora, porque a imagem é muito grande mesmo. Ela é até mais retangular, se vocês repararem. Então eu vou enquadrar ela. Ah, mas deu problema. Aqui ó, eu boto aqui e ficou faltando. O que, que eu posso fazer? Clica no botão direito em cima da imagem e no transformar, vamos editar a transformação. Beleza. Que A gente pode fazer o seguinte nós podemos aumentar o tamanho dela hum é mesmo aqui a gente aumenta a largura pode ver ó, eu vou diminuindo a largura eu vou encaixar a largura novamente e aqui a altura vamos colocar um 1 na frente, é muito vamos tirar o 4, botar um 0 e assim a gente vai tentando encaixar ela da melhor maneira, talvez vamos tentar digitar um 800 já tá bom Vamos fechar, ó, pode ver que a imagem Passou um pouquinho, mas assim já está Adequado porque eu quero, beleza Isso aqui vai ser o nosso fundo, agora vou adicionar O que? As mídias do canal Que no caso é as redes sociais Vou aqui no adicionar e vou adicionar mais uma imagem Agora vai ser as redes Do canal Vou botar aqui redes, ok, e vou localizar Eu também tenho algumas, eu também tenho algumas Redes prontas Dica, sempre que salvar alguma coisa No Photoshop e quiser inserir ela no vídeo ou procurar no Google, uma imagem pronta procurem final PNG que geralmente o, o fundo é transparente, então ele encaixa melhor é verdade quer dizer, às vezes não eu vou aqui nos nas artes dos canais, deixa tudo prontinho, tem até uma cara minha aqui pronta eu vou aqui nos logos o no terceiro do Retro Games. e vou inserir o meu novo rodapé, eu fiz aqui um novo rodapé ok, abrir Pum, vou dar um ok, beleza. Pode ver que já ficou prontinho aqui embaixo. Eu posso jogar ele em qualquer lugar, mas eu vou deixar ele aqui no rodapé mesmo, porque é para isso que ele é feito. Certo. Agora eu preciso botar o jogo. Ah, como é que eu vou botar? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir agora numa pastinha. Eu tenho aqui minha pastinha de atalhos de jogos, um Game Boy, só para vocês terem a noção. Que é o meu emulador mais leve. Vou fechar aqui a pastinha. Vou deixar um jogo aberto. Vou abrir um recente. Pokémon Ruby que eu gravei as lives recentemente. Beleza. Ele deu essa piscadinha básica aqui por causa das resoluções. Tá, tá rodando o jogo. Agora eu preciso botar ele na minha tela. Como que eu vou fazer? Eu vou aqui no mais. E vou inserir. Tem captura de tela e captura de jogo. Eu vou ver se a captura de jogo funciona. Ah, vamos. E se não funcionar? A gente apaga. Captura de jogo. Eu vou botar aqui, ó. GBA. Porque eu sei que é o emulador de GBA. Ok. Aqui ó, capturar qualquer aplicação em tela cheia? Não, porque se vocês repararem, o emulador tá uma telinha pequenininha. Então se a gente não ficar em tela cheia, não vai achar. Então eu vou aqui e localizo ele. Ó, capturar janela específica? Qual janela? Visual Boy Advance. Combinar tudo pode deixar ok? Dou um ok. Vamos ver se o jogo vai aparecer. Uma hora depois. Ó, nesse emulador o jogo não rodou. Ah, então não vai dar pra gravar. Calma, como eu disse, a gente vai lá. Clica no GBA e apaga no Delete. Vamos inserir então uma captura de janela. Vamos inserir aqui, a captura de janela. Vamos botar GBA, até porque o outro não deu certo. Dá um OK, Visual Boy Advance. É isso que me interessa e dou um OK. Arrasto a tela e insiro aqui. Ah, mas por que que tá bugado aí não está funcionando? Porque eu estou usando um outro gravador de tela, então eu não posso gravar a tela do gravador de tela. Mas eu vou dar uma transição agora para vocês e vou gravar direto no OBS. Esperem aí. Então pessoal, agora a captura da janela que está funcionando. Lembrando, na dúvida clica no botão direito ali em Propriedades e localiza a janela que tu quer copiar. Dá um OK e vai estar. Tá. Mesmo esquema, dá para ajustar normal. Vocês repararam que vocês não estão me vendo? Pois é, eu desativei a câmera do meu gravador para mostrar para vocês como é que eu boto ela no OBS. Vamos aqui no maizinho E vamos no dispositivo de captura de vídeo Dá um ok Vamos botar aqui, ó Face Can. Damos um ok Já apareci Dou ok Que é a minha câmera webcam integrada E ok Plum. Aqui eu só ajusto ela e Coloco do ladinho Ah, mas eu queria botar o ícone do canal ali Mesma coisa Vou no maizinho E adiciono uma imagem A imagem vai ser aqui o ícone ou o logo do canal, como preferirem. Vou localizar Aqui na minha pastinha de canais Artes dos canais Logos, terceiro do retro Localizo o logo com PNG ó, Logo transparente Dou um ok, outro pum Ah, mas tá muito grande Bolinhas vermelhinhas, diminuo e encaixo Tô pronto para fazer uma gravação, pessoal Só começar a jogar E era isso, ó. ó Aqui é onde eu parei na live Claro que eu não vou continuar porque a ideia é só mostrar pra vocês como fazer funcionar Tá, mas e agora? Como é que eu faço? Bom, eu boto em iniciar a gravação Pronto Agora ele tá gravando offline Eu posso... ele vai ficar inteiramente assim Eu não posso editar nada, não posso mais arrastar de, Depois de gravado, fica assim Mas o que, que eu posso fazer, por exemplo, para facilitar às vezes? Em vez de gravar no Camtasia, o, o jogo de um lado, a câmera do outro, depois de editar tudo Eu gravo assim, no OBS, o vídeo sai pronto eu só adiciono uma trilha de áudio bem baixinha e os memes Os, os vídeos com efeito chroma aqui, para poder botar o... Inscreva-se, deixa o like Ah Fernando, mas vai aparecer esse triângulozinho aqui, essa seleção em volta do logo? Não Clica fora, para você não vai aparecer, mas no momento que gravo não aparece nunca Certo? Não sei Agora que eu gravei, ah, fiz toda a jogatina, dou um parar a gravação Como que eu vou saber para onde é que vai? Bom Geralmente ele vai para sua pasta uh, normal de vídeos Que é no meus documentos No caso meu PC se chama Família Então eu abro Família Vou em Vídeos Daqui a gravação que eu acabei de fazer Pode reparar, ó, eu vou aumentar o ícone para vocês verem Ele já está no formato, ó Tá com o jogo, logo e tal Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês Aqui vocês controlam o mixer do jogo No caso é o áudio da Facecam Por quê? Porque o jogo... Ele está como captura de janela, a princípio está sem áudio. Se eu quisesse colocar mais o áudio do desktop, como eu faria? Não sei. Eu vou aqui no maisinho, como sempre, adiciono a captura de saída de áudio. No ok. Vou padrão aqui dos fones de ouvido. Beleza, por quê? Porque ele vai capturar a saída de áudio do jogo. Que bom. Tá, mas como é que eu faço para controlar... O volume do jogo, ou o volume da musiquinha de fundo, se eu quiser já deixar tudo embutido Bom, a gente vai aqui nas configurações Vamos na parte da saída de áudio e vamos localizar o dispositivo de áudio do desktop que No caso aqui é o Realtech, Hall, Height, Definition e tudo mais Como o botão de salvar não aparece, eu só dou um, um fechar e ele pergunta se eu quero salvar Sim, pode ver que o desktop áudio já aparece para mim Então se eu botar uma música de fundo muito alta, fica ruim Então eu controlo ele por aqui esse cano máximo, assim fica equilibrado, meu som alto e o som de fundo baixinho, certo? Não. Esse pessoal é um tutorial basicão de como fazer gravações de gameplay com o OBS. Achou muito complicado? Tem a anterior do Canteja. Achou o Canteja muito complicado e o OBS também? Bom, deve ser que é barbada demais, né? Então quem puder deixar o likezinho no vídeo eu agradeço, quem puder se inscrever no canal mais ainda, se inscrever no aula de História na Web, muito mais ainda, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, sugestão crítica, manda nos comentários. Se inscreve no canal da galera aqui nos comentários também. Se todo mundo parceiro, se tá aqui é parceiro. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.